Bom dia, seja bem-vindo ao Café Libertário, sua dose diária de liberdade. Na edição especial de hoje, O Socialismo Destrói a Economia, escrito e narrado por Pedro Monteiro. Já parou para pensar que os países mais prósperos estão ou estiveram ranqueados com aqueles de maior liberdade econômica? E que países ricos que sofreram estagnação econômica tentaram implementar o estado de bem-estar social? A razão é bem simples. Prosperidade não pode ser produzida por governos ou políticos. Afinal, o que gera valor são ações voluntárias de indivíduos. Isso deveria ser óbvio, pois já conhecemos os males dos monopólios. E não há dúvidas de que o Estado é o monopólio mais ineficiente do mundo. Você, ao decidir comprar algum produto ou serviço, sabe o que quer, quando quer e para qual finalidade. A título de explicação, consideremos socialismo como toda e qualquer intervenção na propriedade privada. Nesse sentido, a única diferença está nos graus de socialismo de acordo com o tamanho da intervenção estatal. De qualquer forma, como será apresentado, o mercado precisa ser livre para funcionar. Ao anexar o socialismo na economia, há um grande problema em como distribuir recursos numa sociedade. A solução mais eficaz seria o livre mercado e o livre sistema de preços, como ocorre em boa parte da economia de países prósperos. Nestes países, as pessoas possuem a capacidade de decidir como um bem ou serviço deve ser distribuído, exercendo suas opções de compra. Em economia, chamamos isso de fluxo circular de renda. Cabe destacar de que ainda não existe de fato mercado livre em nenhum lugar do mundo. Se você paga imposto, o mercado não é livre. O sistema de preços é essencial para transmitir informações sobre a abundância de recursos, permitindo que o mercado, empresas e indivíduos possam realizar decisões mais inteligentes, como prever uma escassez, valorizar ou desvalorizar produtos ou estabelecer projeções de crescimento. Sem o sistema de preços, não há como saber perfeitamente se um ovo vale mais do que uma barra de ouro, por exemplo. Ludwig von Mises e Friedrich Hayek nos mostraram que o sistema de preços sem interferência governamental é a única forma deste sistema funcionar perfeitamente. Afinal, sem o um ajuste natural de preços no mercado, a noção de recursos disponíveis ficará irregular, deficiente. Não é mera coincidência notarmos países socialistas passando fome. Uma economia centralmente planejada nunca poderá funcionar. O cálculo econômico socialista é imperfeito por natureza, pois primeiro, o Estado não conseguiria controlar todos os processos de mercado de forma centralizada, independente da tecnologia disponível. A economia sempre dependerá de projeções futuras, sejam erros ou acertos. Segundo, Se o Estado conseguir controlar todos os meios de produção, nenhum preço real existiria em qualquer produto sequer. A economia se tornaria tão primitiva que as trocas seriam através do escambo, produtos sendo trocados diretamente por outros, pois bens finais deixariam de existir. É o caso da atual Venezuela, não apenas pelo dinheiro ter perdido seu valor de troca, mas pela distorção do sistema de preços, obrigando os venezuelanos a realizarem escambo entre produtos e serviços. Um final bem trágico para o nível de avanço econômico que o mundo conseguiu obter através do capitalismo. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas então, como que a URSS se manteve por tanto tempo? No livro Ação Humana, Mises rebate essa ideia pelo fato de que a economia da URSS e de alguns países da Europa não eram totalmente socialistas por serem como ilhas em um mercado capitalista mundial. Os regimes socialistas usaram, e ainda usam, imperfeitamente os preços estabelecidos pelos mercados mundiais como referências para o preço local e a alocação de recursos. Ainda assim, a URSS entrou em colapso. Peter Wiles, um economista britânico, visitou a Polônia na década de 1950, onde o socialismo estava tentando ser implementado no país. Peter Wiles perguntou aos economistas poloneses como iria funcionar a economia planejada, e a resposta que ele obteve confirmou a análise de von Mises. O que acontece é que os preços mundiais, os preços mundiais capitalistas, são usados em todo o comércio do bloco soviético. Eles são traduzidos em rublos. Ou seja, até mesmo sistemas socialistas dependem da informação de sistemas de livre mercado. Obrigado pela sua preferência. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para acompanhar as novidades. Volte sempre! Saiba que a noção de tudo isso é certo E veja o que querem te impor É a fala do politicamente corretivo